Olá, boa tarde a todas, graça e paz, que a presença do Espírito Santo se faça presente nesse lugar e o Espírito Santo de Deus, ele possa promover cura nos nossos corações nessa tarde e nós vamos continuar é, abordando esses assuntos tão preciosos que o Senhor tem trazido para nós de como cuidar da nossa casa e hoje o convite do Espírito Santo é para que nós avancemos um pouco mais, vamos abrir talvez alguns cômodos que estão fechados lá, aqui dentro de nós, que o Senhor deseja tocar para que haja cura, esse é o propósito de nós estarmos reunidas nesse lugar. Quando eu ouço a palavra, mas não apenas isso, quando eu ouço a palavra, eu entendo e pratico essas coisas juntas, convergem em cura em mim. Então, trata-se de um processo. Amém? E hoje nós vamos abordar o tema Mais Uma Parede, e a parede do ressentimento justificável. Antes disso, eu gostaria que vocês orassem comigo. Que vocês repetissem essa oração comigo. Amém? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu creio que o Senhor morreu na cruz para me, me salvar. Eu creio também que o Senhor ressuscitou. Eu creio também que o Senhor ressuscitou. E entre o nome Jesus... O Espírito, o Espírito Santo habita em mim. E hoje eu dou liberdade para o Espírito Santo de Deus, Santo de Deus. Me, trazer me trazer à memória tudo que eu preciso perdoar, tudo que eu preciso, que eu preciso, confessar. Que eu preciso confessar, para que eu seja liberta. É no nome de Jesus que eu oro. É no que eu oro. Amém. Amém. Podem sentar, minhas irmãs amadas. E em virtude do tempo, eu vou fazer algumas citações, vou falar as referências da palavra e já vou ler. Para que nós possamos otimizar o tempo. Tá bom? Então, o meu desejo é que se vocês puderem anotar as referências, seria muito precioso. Porque assim depois a gente pode rever e o Espírito Santo continuar, para que o Espírito Santo possa continuar a cura. Porque quando os meus olhos tocam a palavra, ela é viva, ela é eficaz. E ela é poderosa para gerar transformações em mim. Então, essa primeira citação apenas nós vamos ler juntas para começar. Está em Oséias, no capítulo 6, versículo 1. A página é 1185, para a gente encontrar mais rapidinho. 85 a página, apenas o versículo primeiro, a palavra do Senhor diz, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Queridas, temos ouvido algumas semanas já o trabalhar e o falar do Senhor, sobre as nossas vidas, sobre esta casa, esta casa. E Jesus como arquiteto universal, ele sabia exatamente o que estava fazendo quando nos ensinou, nos instruiu através da sua palavra de como deveríamos edificar a nossa casa. O nosso problema é que nós achamos que não precisamos do arquiteto Jesus para edificarmos a nossa casa, nós achamos que podemos fazer do nosso jeito, o pecado ele nos afetou desde a base, nossa fundação está com problemas, mas nós temos a mania de achar que nós podemos consertar, Percebem? Não temos nenhuma engenheira aqui, nenhuma arquiteta, temos uma arquiteta. A Betina não está conosco hoje, ela é a nossa arquiteta. Veja, nós não somos engenheiras, a grande maioria aqui, quase a totalidade também, não é arquiteta. Portanto, não sabemos a quantidade de material, nem sobre dimensões e proporções. Mas achamos que podemos dar um jeito em algo que está com problema desde a fundação. De quem eu estou falando? Da gente. Desta casa. E quando os problemas surgem, sabe o que a gente começa a fazer? Reformas. Nós começamos a reformar, remediar em algo que não tem sustentação em si mesmo, porque a base é frágil e ela pode ruir a qualquer momento. E começam os problemas de todas as ordens: espirituais, emocionais, relacionais. E como nós não sabemos o que fazer, nós começamos a erguer paredes à nossa volta. Com a falsa ideia de nos protegermos do inimigo, quando na verdade ele já está aqui, fazendo um estrago. Detalhe, ele nunca vem sozinho, ele traz uma galera junto e reivindicam um cômodo para cada um. E aos poucos nós vamos cedendo um cômodo para o medo, outro para a angústia outro para a depressão, a síndrome do pânico também quer um lugar. E quando menos nós percebemos, eles exercem domínio sobre toda a nossa casa. Te empurram para um lugarzinho apertado, onde você já não tem mais prazer de organizar, de limpar, de se cuidar, de cozinhar. Esta é a realidade de muitas casas hoje. Mas a boa notícia é que nós estamos no endereço do melhor arquiteto do universo. O mais renomado de todos, que se chama Jesus. Mas se tem uma coisa que ele não gosta, é de reformas. Sabem por quê? A especialidade dele é fazer novo, tudo de novo Jesus é o fundamento sobre o qual nós devemos edificar a nossa casa devemos edificar a nossa vida que ele toque as nossas mentes hoje, não como a religião ensina, mas de um jeito que só ele pode fazer que ele sacie a cada uma de nós com a essência que há nele O que seria uma parede, será? Elas costumam ser construções erguidas na nossa mente, a partir de fatos que ocorreram, do que nos fizeram ou nos disseram, e a forma que eu interpretei, nem sempre é de fato o que ocorreu. Todas nós, todas nós, temos a criança aqui dentro, que vivenciou toda a nossa infância, ainda que eu negue isso, dizendo, eu não me lembro de nada. Sabe por que que às vezes eu digo que eu não me lembro de nada? Porque eu não quero voltar lá, mas eu não avanço se eu não voltar lá. E eu nego isso para mim, está tudo bem. Todas essas memórias estão aqui dentro de nós, e todas as memórias que não foram tratadas, assim como um lixo que não é reciclado, leva a pessoa a adoecer. E às vezes nós vemos mulheres de muito sucesso aí no mercado de trabalho, mas infelizes no relacionamento. Porque tem coisas que precisam ser resolvidas aqui dentro de mim para que eu possa avançar. Gostaria que você fizesse uma pergunta para você agora. Quem mais te feriu até hoje? Quem mais te feriu até hoje? Quem mais você feriu? É mais fácil dizer quem nos feriu, né? É rapidinho que a gente lembra. Queridas. Tudo que não foi resolvido em mim, eu cuspo no outro. É assim que funciona. E essa parede de ressentimento justificável, que é o que nós vamos abordar hoje, ela pode começar com uma agressão, um abuso, uma rejeição, uma perda e tantas outras coisas. A maioria das nossas feridas são abertas ainda quando somos crianças e dentro da família. Muitas outras feridas são abertas em relacionamentos abusivos, sejam eles na escola, no trabalho, no casamento e a ferida costuma ser a base de muitos transtornos de ansiedade e muitos quadros depressivos. Tem sempre uma causa por trás dessa doença que eu estou acometida ou nós encontramos um jeito de curar nossas feridas, ou nós seremos transmissoras de doença, porque o ferido fere. E essas dificuldades acabam nos paralisando emocionalmente, fisicamente, espiritualmente e até socialmente. E em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículos 24 e 26, não vamos abrir, eu vou abrir aqui por causa do tempo, para a gente conseguir ganhar tempo. A palavra do Senhor diz, ora, é necessário que o servo do Senhor não viva contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente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 O Senhor Jesus quer nos convencer do pecado para que nós escapemos das armadilhas de Satanás. Porque às vezes eu estou presa ao que aconteceu lá na minha infância. E nós vamos ver agora na prática o que, como o nosso passado, ele afeta o nosso hoje. Diz que tinham duas amigas. Eu já contei para a Marcele isso, na terapia. Diz que tinham duas amigas que não se encontravam faziam muitos anos. E se reencontraram no encontro como esse aqui, de mulheres. Mas era de um final de semana, começava na sexta e encerrava no domingo esse encontro. E aí começaram a conversar as duas e uma delas já tinha dois filhos. E a outra, e aí você não tem filhos? Pois é, eu não sei o que, que acontece com a gente. Nem eu, nem o meu esposo temos nenhum problema, mas não aconteceu. Estamos casados há oito anos já e não vem filhos. Não sei porque quando eu nasci, minha mãe teve eclâmpsia e ela morreu no meu parto. Mas eu sou muito bem resolvida. Não tenho problemas com isso. E aí o Espírito Santo toca o coração da amiga. Está aí a raiz do problema. E a amiga diz no final do encontro assim, olha, eu gostaria de orar com você. Sabe, o Espírito me mostrou algumas coisas. Ah, tá, depois a gente faz isso. E aí a amiga insiste e na terceira vez ela diz, olha, eu só vou com você de tanto que você está me insistindo. Porque uma vez mais eu sou muito bem resolvida. E elas foram para um lugar, e a, e a amiga que convidou para orar disse: Jesus, me capacita, porque eu vejo que ela não tem fé. Então, Senhor, haja nesse momento, haja, porque eu também, minha fé é pequena. E o Espírito Santo se moveu naquele lugar. E o Espírito Santo levou a essa amiga que tinha filhos tocar no ventre dela. E lembrando de como ela havia sido esperada quando a mãe estava gestante. E ela por um instante tira a mão da amiga e diz, é mentira. Porque se ela me amasse, ela não teria morrido e me abandonado. Quando eu mais precisei dela... E eu quero que você saiba que junto com esse abandono, quando eu nasci, meu pai também me abandonou. Ele me deu para os meus avós me criarem. E tantas lembranças negativas eu tive durante a minha infância. Porque quando eu era criança, eu via os pais e as mães nas reuniões, pegando os filhos. Eu nunca tive isso. Nunca meu pai foi me buscar. Nunca meu pai se importou comigo Eram sempre os meus avós que estavam lá E o Espírito moveu a amiga a orar e declarar Que ela fosse confessando mais Porque no confessar existe um poder imensurável E ela foi confessando E depois de alguns meses Essa amiga liga e diz assim Olha, eu tenho novidades para contar eu quero dizer que eu fiz um almoço aqui em casa, aquela oração que a gente orou lá foi tão, mas tão preciosa. Eu consegui liberar perdão para o meu pai, eu abri a porta e deixei ele ir embora. E eu o convidei e durante o jantar ele me pediu perdão. Filha, eu quero te pedir perdão por eu ter te abandonado, por eu ter sido covarde quando te alcancei para os teus avós te criarem. E ela disse que abraço mais maravilhoso que ela teve, ela e o Pai. E ela disse para mim amiga assim, estou gestante de três meses. Esse é o poder do perdão. O perdão cura. O perdão é libertador. Então eu faço uma pergunta a você nesse instante. Existe algum cativeiro em minha vida que me impede de ser livre hoje? Se existe o único caminho para a liberdade, se chama perdão. Satanás pode te dizer, para você não tem mais jeito. Para esse problema teu, não tem mais jeito. Mas eu quero que você saiba que não existe pecado, que confessado não possa ser perdoado. E a palavra do Senhor diz em Salmo 103, versículo 3, para vocês que estão anotando. É Ele quem perdoa todas as minhas iniquidades e quem sara todas as minhas enfermidades. É Ele. Percebem que quando tudo o que a gente vê é a nossa dor, nós não conseguimos ver Jesus. Queridas, o ressentimento é o maior inimigo dos relacionamentos. Ele se torna uma enorme parede que bloqueia toda a nossa vida. Pasmem, gente ressentida cega e seca os outros. Podem perceber. Destrói os relacionamentos. Frequentemente algumas mulheres dizem, eu não amo mais o meu esposo, não sinto mais nada por ele. Tudo morreu aqui dentro. O que será que há de errado comigo? O errado é o ressentimento. O ressentimento, ele destrói suas energias de tal maneira que muitas vezes você vai se achar vazia sem ter nada para dar. E a palavra é permeada de situações que aconteceram com as pessoas e como nós percebemos quando colocamos os olhos na palavra que algumas situações foram tão sérias. E eu gostaria hoje de chamar a atenção de vocês para um homem chamado Jó. Jó, ele foi um homem que teve todas as razões do mundo para estar ressentido. Ele era o homem mais rico que já viveu. Definitivamente em seus dias ele foi o homem mais rico, mas um dia ele perdeu tudo, foi a falência, perdeu todas as suas propriedades, todos os seus filhos foram mortos, sua esposa se voltou contra ele e ele ficou com uma doença incurável, extremamente dolorosa. E quando seus amigos o visitaram, ao invés de serem simpáticos, eles disseram, a culpa é sua. Ele tinha todas as razões do mundo para estar ressentido. Mas em vez disso, ele se recuperou do ressentimento. E a palavra diz que Deus fez da última parte da vida dele, muito maior que a primeira. A despeito da dor que você tenha tido no passado. Deus pode transformar a sua tragédia em triunfo. Deus pode. Será que as palavras... Tem poder de nos ferir? Claro. Se eu lhe der nesse instante 60 segundos, você se lembrará de coisas que disseram para você lá na infância, que ainda te machucam hoje. É incrível como os rótulos nos ferem. Eles ferem ainda hoje e causam ressentimento. Muitas de nós tivemos pais que nunca conseguimos agradar. Não importasse o quanto você tentou. Você nunca conseguiu. E isso fere. Em Jó 19,19 19 diz, as pessoas que eu mais estimo estão contra mim. E o local que mais nós deparamos com o ressentimento é no ambiente familiar. Podem perceber isso. Lá na nossa casa, nas famílias, as pessoas mais próximas de nós são aquelas que têm mais chance de nos ferir. Elas podem nos trair. Serem desleais. Dizerem palavras ferinas. E fazer coisas que nos machucam. E é em nossos lares que mais nós temos de lidar com ressentimento. Quando as pessoas nos ferem. A forma normal de reação é ficarmos ressentidas. Né? Essa reação é natural, normal. Mas não é a reação correta. E no livro de Jó. Nós aprenderemos a partir desse momento o que o ressentimento produz. E vou falar especialmente de três coisas. Primeiro, o ressentimento é irracional. Em Jó 5,2, ele não faz sentido. É ilógico, sem motivo. Não vale o esforço. Ficar amargurada é loucura. É falta de juízo que leva à morte. Eclesiastes 7,9 diz, é tolice alimentar o ódio. Não faz sentido. Por quê? Porque você não pode mudar seu passado. Não importa o quanto você se ressente pelo que aconteceu, isso não vai mudar seu passado. Você não vai conseguir corrigir seu problema no presente, mesmo que você esteja muito ressentida pelo que aconteceu. Não vai fazer você se sentir melhor. Então por que ficar ressentida? Enquanto você estiver buscando nas pessoas a solução dos seus problemas, você vai continuar se decepcionando. Quando você se ressente, sempre você vai machucar, sempre vai se machucar mais do que com quem você está ressentida. Às vezes o outro nem lembra mais, né? E eu tô ali sofrendo remoendo aquela coisa indigesta dentro de mim. Às vezes eu vou perguntar, a pessoa nem lembra. Nem lembra que disse aquilo. Segundo, o ressentimento é um inferno no coração. As pessoas mais infelizes que eu conheço são aquelas cheias de ressentimento. Elas só prolongam a dor. Custa muito caro ser assim. Terceiro, o ressentimento atrai desgraça. Isso é importante, nós aprendermos, ficar bem registrado dentro de nós, que o ressentimento atrai desgraça. Em Jó, no capítulo 5, do 3 ao 5, diz, eu mesmo vi um insensato lançar raízes, mas de repente a sua casa foi amaldiçoada, seus filhos estão longe de desfrutar segurança, maltratados nos tribunais não há quem os defenda. Os famintos devoram a sua colheita, tirando até do meio dos espinhos. E os sedentos sugam a sua riqueza. Viu? Quantas coisas ruins. Vocês querem isso para a vida de vocês? Seus filhos sofrem. Seu trabalho é atingido. Seus recursos desaparecem. Queridas. Muitos problemas que nós temos desenvolvido interiormente são resultantes de mágoas guardadas e os prejuízos são muito maiores para nós do que para o nosso ofensor. Em provérbios 17 e 22 diz, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. E agora nós vamos ver juntas também o que Jó fez, que mudou sua vida e transformou o resto dos seus dias na melhor parte da sua existência. E o Senhor diz, inicialmente, onde lemos ali, né, que Ele fez a ferida e Ele a sarará. E Ele nos trouxe aqui nessa tarde para promover cura dentro de nós. Esse é o propósito dEle, desse tempo aqui. Abra seu coração sobre a sua dor. Jó 7:11. Por isso não posso ficar calado. Estou aflito. Tenho de falar. Meu coração está cheio de amargura. Admita sua dor. Seja honesta. Diga a verdade. Preciso botar isso para fora. Jó 10:1. Vou me desabafar e falar da amargura que tenho no meu coração. Ó oh Deus, não me condenes. Emocionalmente, Jó desejava vomitar. Deus, eu não gosto disso. Não é justo. Eu estou marcado, estou zangado. Essa situação fede. Ele disse a Deus o quanto estava zangado. Sabe o que Deus fez? Você acha que Deus ficou surpreso? Deus sabia que já estava chateado desde o primeiro momento. Ele apenas permitiu que ele admitisse e botasse toda aquela coisa fétida para fora. O começo da cura é revelar a sua dor. A revelação do sentimento é o início da cura. É como tudo começa, o processo da cura para as nossas vidas. Está no confessar. A revelação do sentimento é o ponto de partida para a cura. Você precisa compartilhar a sua dor com alguém. E eu gostaria que nós tivéssemos um tempo, sabe? Um tempo maior. Para nós colocarmos cadeiras aqui na frente. E que se o Espírito te tocasse, você viesse e confessasse a tua dor. Você confessasse tudo aquilo que tem te tirado alegria, que tem te paralisado, que tem te mantido encarceirada por anos. Mas porque você escolheu permanecer lá, porque você tem a chave. Eu posso abrir a porta do meu coração e liberar tudo isso. O Espírito Santo está ali pronto para derramar bálsamo de cura e de vida. Mas nós não disponibilizamos desse tempo, mas vamos orar, com toda certeza, vamos orar. Talvez algumas de vocês estão zangadas com Deus por coisas que aconteceram no teu passado, Ele sabe disso, você também sabe disso, mas você não quer admitir. O ponto de partida é dizer, Deus, eu estou muito chateada. Eu estou zangada por tudo o que aconteceu. Você precisa revelar seu sentimento. Deus não vai jogar um raio sobre você se você fizer isso. Ele já sabe. Ele sabe como nós nos sentimos. Mas eu começo o processo de cura por permitir falar. E colocar para fora. Tudo aquilo que é indigesto dentro de mim. O que há em sua vida que você finge que não sabe. O que há em seu casamento que você finge que não existe, mas está lá e incomoda você e fere você? O que há em seu relacionamento com o esposo, namorado, namorada, chefe, filhos, pais, que você sabe que existe? Todos sabem, mas você finge que não existe. É como um elefante cor-de-rosa na sala. Que elefante cor-de-rosa? O que há em sua família que você finge que não é verdade? Você precisa enfrentar isso. Esse é o primeiro passo. Alguém pode me dizer, Nelson, eu até gostaria de fechar as portas do meu passado. Mas aí eu acho que está tudo bem, eu finjo que está tudo bem e já mudo para o presente. Essa atitude é inútil. Tanto em relação onde você esteve como onde você está hoje. Você precisa fechar as portas do seu passado. Mas não existe fechamento sem abertura primeiro. Eu não posso fechar as portas do meu passado sem que primeiro eu o enfrente. Eu admita e compartilhe com alguém. Nós não teremos paz enquanto não fizermos isso. E os amigos de Jó o feriram tremendamente. Eles os traíram. Foram desleais, críticos. Não foram compreensivos, não há nada que doa mais do que ser mal entendido e acusado falsamente, não é verdade? Jó, tinha, Jó não tinha falta nenhuma, ele era inocente. Jó tinha todo o direito de estar ressentido, afinal de contas Deus havia virado a vida de Jó de cabeça para baixo. E quando foi que Deus efetivou a mudança para melhor na vida de Jó? Não foi depois que Jó retalhou, não foi depois que ele se vingou, não foi depois que ele ficou ressentido, mas foi depois que ele liberou seus ofensores e ele os deixou ir, Jó perdoou, foi, o que Deu, foi aí que Deus começou a trabalhar em sua vida. E a Bíblia diz que ele não somente os deixou ir, mas que ele orou pelo sucesso deles, sabe? E nem foi de boca para fora, porque quando o Espírito faz as coisas aqui dentro de nós, é tão perfeito, é tão verdadeiro. Depois que Jó acabou de orar pelos seus três amigos, o Deus Eterno lhe deu em dobro tudo o que havia tido antes. Jó 42,10. Foi quando? Depois que ele perdoou os seus ofensores e quando ele os liberou aqui de dentro. Por isso é tão importante que eu e você libere os nossos ofensores. Sabem por quê? Olhem só. Porque nós nos tornamos aquilo que nós estamos focalizando. Sabiam disso? É lei da vida que o que nós focamos é o que nós nos tornamos. Eu não vou ficar ressentida. Em quem eu estou pondo a evidência? No ressentimento. Meu pai é tão desprezível que eu nunca vou ser como ele. Você está pondo a evidência em algo que você não quer ser. Eu nunca vou ser igual à minha mãe. Se você não os libera, vai começar a se tornar parecido com eles. É um fato da vida. Se você não os liberar, você vai se tornar semelhante àqueles que o feriram. Quando eu libero as pessoas que estão presas aqui dentro de mim, eu derrubo a parede do ressentimento. E eu possibilito a mim mesma abandonar a necessidade de estar no controle. E possibilito que a paz de Deus, que sobrepassa todo o entendimento, passe a governar meus sentimentos e toda a minha vida. Queridos, o perdão é um processo. Ele não é um sentimento e sim uma decisão que nós tomamos. A Bíblia diz que o perdão é contínuo. Você continua perdoando cada vez que a memória acende. Você os perdoa novamente. Até perceber que os liberou. Então você não vai mais precisar fazer isso. E como eu sei quando eu os liberei completamente? Quando eles não me ferem mais. Quando você pode entender suas dores. Você pode orar pelo sucesso deles. Você se sente confortável na presença deles. A Bíblia diz... Orem por aqueles que maliciosamente usam vocês, como já fez. E quando você finalmente os libera, você se sente perdoando. Aí você pode parar. Então perdoa. Continua perdoando. Sem esperar resultados imediatistas. Estava falando antes com alguém. Perdoe. Libere seu ofensor. Este é o primeiro passo. Convide Jesus para entrar e preenchê-la com o seu perdão. Por que com o seu perdão? Porque eu não tenho perdo, perdão em mim para perdoar meu ofensor. Isso não parte de mim. Isso é algo que vem de Deus. E eu passo a entender que com o mesmo perdão que eu fui perdoada, eu também posso liberar perdão. Que glorioso isso. Você nem precisa perda, perdoar o ofensor com o teu perdão. Nós não temos isso. Mas eu entendo que o perdão genuíno vem de Deus. E com o mesmo perdão que eu fui perdoada, eu também posso liberar meus ofensores. Senhor, é com o perdão que vem de ti que eu vou liberar. Você pode dizer, você está falando isso porque você não sabe o que aconteceu comigo. Talvez... Talvez eu não sei mesmo, mas eu posso te garantir uma coisa, você jamais terá que perdoar alguém mais do que você já foi perdoada por Jesus. E é com esse perdão que eu posso perdoar, quando eu entendo isso, que quando não havia nada de bom para ser visto em mim, o Senhor me amou. Ele me tirou lá do império das trevas e me transportou para o império do reino do seu amor. Trocou a minha identidade, me deu uma identidade de filho e acesso. E hoje eu posso chegar confiada ao trono da graça, a fim de receber misericórdia para perdoar meu ofensor. Para liberá-los aqui dentro de mim. Eu creio que o Senhor, na sua infinita graça, trouxe a cada uma de nós aqui, para que nós pudéssemos ouvir sobre essas coisas. E Ele nos diz, vocês são importantes para mim. Eu me preocupo com vocês. E se vocês permitirem, eu removerei todas as suas dores do passado. É Ele que pode fazer isso. Que memórias dolorosas você está escolhendo manter aqui? Alguma coisa dita por alguém ou feita? Isso ainda lhe dói hoje? Talvez tenha ocorrido já há tanto tempo, mas quando algo mexe na minha memória, dói tanto, como se fosse no dia do acontecido. Sobre quem você tem falado, eu nunca vou ser como esta pessoa. Se você não libera, você começa a ficar semelhante a ela. O ressentimento faz coisas muito estranhas conosco. Algumas de vocês precisam perdoar seus pais. Todas nós temos pais imperfeitos, mas aqueles filhos que foram feridos amam e odeiam aos pais ao mesmo tempo. Ai, eu amo meu pai, mas por que ele fez isso? Ai, eu amo a minha mãe, mas por que ela dizia aquelas coisas? É duro para a criança entender. Talvez eles já até partiram e você continua ressentida, sabe? Com aquela coisa aqui dentro. Eles nem estão mais aqui, mas você está ressentida. Você e somente você tem o poder de liberar essas pessoas que estão presas dentro de você. Que o Espírito Santo venha nessa tarde com graça. Sabe fazendo o quê? Tirando todos aqueles grãos velhos de dentro do nosso celeiro. E que ele possa trazer uma safra de grãos novos. Que ele possa vir e habitar dentro de nós. Talvez algumas de vocês precisam perdoar um ex-cônjuge. Ele fez da sua vida miserável no passado. Mas não permita que ele faça o mesmo hoje. Você não precisa fazer isso. Ele não pode mais lhe ferir, a não ser que você guarde mágoa e ressentimento. Eu posso garantir para vocês que o ressentimento não vale a pena. Ele é inútil, doentio. Para o seu próprio bem, libere seus ofensores. Você pode dizer ainda, eu sinto muita raiva da pessoa que me feriu. Lembre-se. Essa raiva que você sente, ela te dá uma falsa ilusão de poder, mas na verdade ela rouba seu poder. Ela exaure seu potencial e envenena seus relacionamentos. Por isso é tão importante a gente liberar perdão. Quando eu perdoo, eu saio do controle, eu enxergo a saída e eu permito que o Senhor governe a minha vida. Lembra do passarinho preso lá na parede? Eu vou lá com o paninho, ele senta e eu libero ele. Ele vai embora. É isso que o Senhor quer fazer com a gente. Lembre-se que a palavra em nossa boca, ela é mais poderosa do que tudo que nos fizeram ou nos disseram. E não era para dizer isso, mas eu sinto de dizer isso. O Espírito tem ministrado no meu coração ultimamente... Que se não a totalidade de nós que estamos há mais tempo na igreja, eu não estou falando dos bebês que começaram a chegar recente, mas nós que já estamos há mais tempo na igreja, nós fomos construídas dentro de uma falsa identidade do que realmente é ser igreja. Do que realmente é servir ao Senhor. E muitas vezes até de quem é Jesus. Fomos convencidas de que estamos aqui como consumidoras e não como doadoras. E quando eu não entendo isso, a probabilidade de eu ficar rodando uma vida inteira em torno dos mesmos problemas é muito grande. Porque eu não vou em busca, eu espero sempre receber do outro. Ah, a oração da fulana é mais poderosa. Ah, eu gosto de conversar com a fulana porque eu recebo tanto dela. Ah, eu não sei orar. E eu não vou buscar. E o que o Senhor tem para mim e para você é a mesma coisa do que aquela que eu julgo que tem uma oração poderosa. Porque Ele não nos qualifica. Ele nos aceita a todas de igual modo. E a palavra do Senhor diz, em Lamentações, no versículo 3, versículo 21. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Que o Senhor traga a memória hoje algo para te trazer esperança. Mas Ele não vai fazer isso antes de você confessar. E eu achei tão precioso isso aqui, quando o Senhor me deu tão precioso, ele disse assim, quando você se tornar aquilo que Jesus como arquiteto projetou você para ser nele, você jamais vai querer ser outra casa, sabe quando eu invejo a casa da vizinha? A casa, talvez também a casa, eu queria tanto ser como ela, parece que ela é tão feliz, Parece que ela não tem problemas. Lembre-se, se quisermos de fato saber quem nós somos, nós precisamos primeiro saber quem é Jesus. Percebem que nós somos construídas dentro de uma identidade falsa? Eu nem sei quem é Jesus. Quem é Jesus para você? Ele é alguém distante ou ele é alguém tão próximo a mim que eu tenho intimidade. Às vezes, o Senhor ministrou isso no meu coração outro dia. Que às vezes nós somos como os pedintes, sabe? Sabe aqueles pedintes que chegam na frente da nossa casa e tocam a campainha querendo alguma coisa? Eu não quero conhecer Jesus. Eu chego e eu entrego a minha lista para ele e digo, ó. Resolva para mim, tchau, eu estou sem tempo. Mas o Senhor não é um Deus de regulamento, Ele é um Deus de relacionamento. Ele deseja se relacionar com cada uma de nós. E Ele quer nos convidar para entrar na casa dEle. Ele quer nos mostrar as riquezas que existem nele. Que Ele é uma fonte inesgotável e autossustentável de tudo o que nós precisamos para sermos plenamente curadas. Plenamente libertas, muitas vezes de mim mesma. Porque às vezes eu estou acusando o outro, mas o problema está em mim. Que eu possa permitir começar um relacionamento com Ele. E ele diz que a intimidade dele é para aqueles que o buscam. Ele quer que eu entre na casa dele. Ele quer me mostrar os tesouros que estão escondidos. Os presentes que ele me mandou todo dia. Mas por causa da minha pressa, eu só entrego o bilhete, o bilhete na frente e eu vou embora. Nunca nem abri. Talvez vai nos mostrar quanta coisa ele já nos deu, mas eu não tenho interesse. E tudo que eu e você conhecemos de Jesus é muito raso diante do que Ele é na sua plenitude. Isso eu posso garantir para vocês. E o Senhor me levou para esse final. Eu já estou quase no final. E eu relutei com esse, com, essa, com esse encerramento, sabe? E o Espírito insistiu com isso. eu disse, Senhor, queria fechar alguma coisa falando assim sobre... E o Espírito me levou para isso. E eu sei que tudo que Ele faz é perfeito. Vejam, em Mateus 16, 13, nós vamos abrir agora. Mas Jesus está lá com os discípulos, Ele está reunido com eles. E Jesus está muito interessado em saber o que as pessoas pensam a respeito dEle. Aí Ele pergunta assim para os discípulos. O que as pessoas ali fora estão dizendo a meu respeito? Aí eles disseram, ah, Senhor, uns dizem que você é Elias, outros que você é Jeremias, outros ainda falam que você é João Batista e alguns dizem que você é um profeta. Aí ele traz a pergunta para mais perto, pergunta para eles, e para vocês, quem eu sou para vocês? Aí Pedro, ele tem uma revelação vinda direto de Deus e ele diz, tu és o Cristo. O filho do Deus vivo. Lembre-se, quando Pedro fala isso, ele encontra a identidade dele. Porque aí Jesus diz para ele, e você é Pedro. E sobre essa revelação que você acabou de ter, eu vou edificar a minha igreja. Eu quero dizer para vocês, que o Senhor Jesus está muito interessado em saber quem ele é para você. Se essa pergunta te fosse feita nesse momento, você saberia responder? Quem ele é para você? Se nós quisermos de fato saber quem nós somos, nós precisamos primeiro saber quem é Jesus. Gente, é muito importante isso. Eu não encontro minha identidade se eu não saber primeiro quem é Jesus. Vou chamar algumas de vocês aqui na frente para responder. Não. <risos> Pedro sabia quem era Jesus. Ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro reconhece quem é Jesus, Jesus vai até ele e diz, você é Pedro. E sobre essa revelação que você teve, eu vou edificar algo. Veja que quando Pedro descobre quem é Jesus, a identidade dele também foi encontrada. É impossível sabermos de fato quem somos, até que saibamos pelo menos um pouco de quem é Jesus. Somente em Cristo eu descubro quem eu sou. Qual é o propósito para o qual eu nasci? Para onde eu estou indo? Todas essas respostas estão nele. Se eu pudesse te dar um conselho, eu te diria, gaste um tempo do seu dia procurando saber quem é Jesus. Vai ser a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. Jesus é o fundamento. Jesus é a fundação sobre a qual nós devemos edificar a nossa vida, a nossa casa. E o que, já que não temos aqui engenheiras, temos uma arquiteta. O que será o que seria um fundamento no aspecto bem objetivo? É o início de qualquer edificação, de qualquer construção. Nós precisamos, é, nós poderíamos definir fundação como sendo tudo aquilo que não se vê. Mas que sustenta tudo o que é visível. Fundação é algo que numa construção você não vê, a não ser que você esteja lá no início da, da obra, né? Mas se você for construir e se deparar com um problema na fundação, ah, você pode começar a chorar, porque você vai ter que desmanchar tudo, ou se incomodar para o resto da vida, né, Ju? Portanto, se tiver problema na fundação, toda a obra estará comprometida. E fundação é a parte mais desafiadora da construção, porque exige cuidado e tempo. E para quem está anotando Mateus no capítulo 7, versículo 24, lá fala sobre dois fundamentos, dois homens que construíram suas casas. Uma edificou sobre a rocha que é Jesus, e a outra, edifiquei do meu jeito. Sabe, não seguiu o projeto, não estava interessado em saber como é que era, não, fiz do meu jeito. E aí vocês vão ver o, res, o resultado lá. Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, fala algo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não vêm Sabe o que, que eu acho? Eu acho que o autor de Hebreus era arquiteto. Sabe por quê? Olha... A fé é o fundamento que não se vê, mas que sustenta tudo o que pode ser visto. Percebem? Eu não tenho como mensurar o tamanho da tua fé, mas eu posso te dizer uma coisa, ela sempre traz evidências. Sempre. A primeira coisa que precisamos saber é, quem é Jesus? Este é o primeiro fundamento. A primeira parte invisível, mas que vai sustentar tudo o que é visível. Qual é o espaço que Jesus ocupa na sua casa? Para que hajam mudanças significativas em nossas vidas, nós precisamos ser construídas dentro dessa identidade de quem é Jesus para mim e em mim. E, e agora para finalizar, eu não vou abrir com vocês por causa do tempo. Tinha muita vontade de abrir, mas não vou abrir. Mas eu vou trazer uma palhazinha sobre quem é Jesus. Quem é esse Jesus que nós servimos? E eu gostaria demais que vocês anotassem as referências. A primeira referência sobre quem é Jesus está em João. Aliás, João é permeado, talvez seja o livro que mais fala sobre quem é Jesus. João, no capítulo 1, do versículo 1 ao 3, está escrito assim: No princípio era o Verbo,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 E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como glória como do unigênito do Pai. Terceira referência, João 8,58. Respondeu-lhes Jesus, em verdade, em verdade eu vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. E você vai perceber que é eu sou mesmo. Em caps lock, sabe? Bem grande. Ele é desde sempre e para sempre. João 17, 5. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo. Com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Terceira. Essa é muito preciosa. Primeira Coríntios, vamos ver, vamos ver essa. Primeira Coríntios três A página é quinze zero dois. É bem curtinho, olha só. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Percebem aonde que nós precisamos fundamentar a nossa casa? É nele. E em Colossenses, no capítulo 1, versículo 15 e 17, se você quiser abrir, pode abrir comigo.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 Em 1 Timóteo talvez esteja a referência mais incrível que eu acho nesse momento. Em 1 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16. Será que é 1 ou 2? Não, é isso aqui mesmo, 1, Cori... 1 Timóteo 3,16, olha só o que diz. Evidentemente grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na, aquele Jesus, que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, Criado no mundo e recebido na glória. Vocês percebem que Jesus é aquele que faz convergir todas as coisas nele? E aqui nessa referência, a gente vê a linha do tempo, né? com muita clareza, onde Jesus está em todas as coisas. E tudo converge nele. E para encerrar, Romanos 11, 36 diz... Porque dEle e por meio dEle, para Ele, são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Que nós possamos ser refeitas dentro dessa identidade. Que possamos ser refeitas nele, em Jesus. Permita ser desconstruída por Ele, para que você toque isso em essência quando você permitir que Deus desconstrua tudo aquilo que é velho dentro de você, nós vamos conseguir compreender essas coisas. Aqui está a resposta para cada uma de nós. Jesus é a resposta. Nele, é nele que todas as áreas das nossas vidas serão refeitas. Todas as paredes que foram construídas em lugar indevidos, é nele que ele vai apontar para nós. Aonde está a causa de tanto sofrimento? É nele. Portanto, gaste um tempo descobrindo quem ele é. Vai ser a coisa mais preciosa que você vai poder fazer. Que ele se faça presente nessa tarde. E que se Ele te tocar e te trazer coisas para você consar, que você o faça. Que você o faça. Não leva para casa mais. Entrega para Ele, para que você seja curada. E a irmã Andréia vai fazer essa oração com a gente, em nome de Jesus. Santo, santo, santo é teu nome, Senhor Jesus. Santo, santo é teu nome, Senhor. Eu sei que Tu estás aqui, Pai Eu sei que a Tua presença está nesse lugar, Senhor É o que Tu está no nosso meio, Senhor E nós queremos aqui na Tua presença, Senhor Abrir nosso coração diante de Ti, Senhor Queremos pedir que Tu nos cure, Senhor Que Tu nos limpe, Pai nós não sabemos muitas vezes como lidar com tantas dores, com tantas mágoas Com tantos conceitos que jogaram para cima da gente Senhor Com tantas imagens falsas ao nosso respeito Com personagens que a gente criou para ser aceito Pai em nome do Senhor Jesus Cristo, que Tu venhas construir agora, toda Senhor Jesus, essas fortalezas, as imagens falsas, os personagens falsos Que não condiz com aquilo que Tu planejou e criou para sermos Pai Que Tu traga de volta a nossa identidade, palavras que foram jogadas através dos nossos pais, nós liberamos eles nós liberamos eles, eles não tinham para nos dar eles não tinham amor, talvez muitas vezes eles não foram amados mas agora nós estamos aqui na tua presença e nós podemos fazer uma história diferente, nós podemos Senhor tirar do nosso meio o dedo estendido, a língua julgadora, nós podemos tirar do nosso meio a ira o ressentimento a revolta, as cobranças em nome de Jesus nos transforma em reparadoras de brechas e a Aquelas que endireitam vereda, faz a nossa história de novo, Senhor em nome de Jesus, eu oro para que agora o óleo do Espírito seja derramado nos nossos corações, que Tu vá cicatrizando essas feridas, que Tu vá tirando toda a bactéria, que Tu vá retirando toda a infecção, todos os conceitos que nos fazem Senhor muitas vezes adoecer, que agora caiam por terra na presença de Cristo Jesus, em nome de Jesus... Nós queremos criar nossos filhos diferentes Nós queremos ser esposas diferentes Mulheres diferentes Senhor Oh Santo de Israel Sei que nossa vida está escondida em ti Em Deus e quando nós nos descobrirmos em Ti, Senhor, seremos manifestados contigo. Toda mentira do inimigo caia por terra, todo espírito de raiva, de ira, de ódio, tudo aquilo que foi colocado na nossa alma através de palavras violentas, através, Senhor, de nos ser negado, muitas vezes aquele atendimento que a gente precisava, o carinho que a gente precisava, a atenção que a gente precisava a compreensão que nós gostaríamos de ter, o amor que teríamos feito. nós liberamos essas pessoas agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, pela fé, pela fé daquilo que Tu podes fazer no nosso coração, nós não estamos aqui pedindo perdão nos nossos méritos, ó oh, Senhor, pensando que nós vamos sair daqui, que ah, nós vamos agir diferente, fazer diferente. não, nós cremos que Tu farás a diferença em nós, que Tu nos levará a escolher diferente Porque Tu vai nos mostrar algo tão precioso, tão maravilhoso, Pai Que nós não vamos querer mais essas quinquilharias Nós não vamos querer mais o ressentimento Vamos querer abrigar o Teu amor, Senhor Como Tu fez com José Quando ele disse, Deus fez-me esquecer dos dias de dores Deus fez-me esquecer dos dias em que eu estive na escravidão, traz Senhor um agir do Teu Espírito nas nossas vidas, que nós vamos esquecer Senhor, as dores passadas, porque o regozijo vai ser tão grande, que nós não vamos ter tempo para chorar por mágoas Pai, em nome de Jesus, leva Senhor os nossos fardos pesados agora Pai, leva todos os fardos pesados, o jugo, as cobranças, os hábitos que Senhor se estruturaram na nossa vida, na nossa alma, através Senhor Jesus, desses pecados, desses conceitos errados. Hábito de murmurar, hábito de cobrar, hábito do descontentamento, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda a plantar uma nova lavoura, Senhor. Nos ajuda a ter novas atitudes, Senhor. Nos ajuda a ter uma nova visão. Que as escamas caiam dos olhos agora, em nome de Jesus. Que os ouvidos se abram para ouvir a tua voz, Pai. Porque tu estás aqui, Deus, no nosso meio a tua presença é real nesse lugar, ore Samalaia, santo, santo é teu nome, santo, santo, santo é teu nome, pelas tuas pisaduras fomos sarados, pelas tuas pisaduras fomos sarados, o teu castigo nos traz a paz Senhor, tu já levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, eu quero orar, Senhor, por aquelas mulheres que passaram por traumas, Senhor, no relacionamento, Pai. Que passaram por divórcio, que passam por relacionamentos abusivos. Onde palavras são lançadas sobre elas, amortecendo, esmagando a alma, esmagando a imagem que Deus criou delas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que esse cativeiro caia por terra de Jesus. Que tu entre nesses lares Que tu desmanche com o império das trevas Em nome de Jesus Que tu venha restaurar Senhor os casamentos Converter os esposos E aquilo Senhor que não tem mais como o Senhor consertar Resgata as tuas filhas Senhor Resgata as tuas filhas Senhor Tira com mão estendido, com braço forte De todo o domínio das trevas Pai E cura elas Cura o coração de cada uma, Pai. Cura para que elas possam te servir com coração puro. Nos tira de toda. Nós queremos ser amadas por Ti, Pai. Nós queremos nos tornar amáveis, Pai. Muitas vezes nós não sabemos nem receber bênçãos. Nós ficamos envergonhadas quando alguém nos ajuda. Porque a gente acha que sempre tem que fazer algo por nós. Porque a gente acha que não merece Que está incomodando os outros Deus nos ajuda a ver Senhor Que nós temos que aprender tanto a dar quanto a receber E nós precisamos receber o teu amor E o teu amor é gratuito Tu deu tua vida por quando nós éramos ainda pecadores Tu nos amou como disse a irmã Tu sabia tudo, tu sabe tudo a respeito de nós não há nada oculto aos Teus olhos, e mesmo assim Tu diz, eu Te amo, eu Te amo, eu quero orar, eu quero Te curar, Senhor restaura, ó, Senhor na área profissional, Restaura, Senhor, na área, Senhor, sentimental Restaura na área espiritual Aquelas que sofreram também traumas Dentro do ambiente, Senhor, evangé, De igreja, de religiões Em nome de Jesus Cura, dando a visão perfeita de quem Tu és, Pai E nos liberta, Senhor, dos cativeiros da religião Dos fardos pesados que ela nos faz carregar e nos ajude a vir com todo o coração, pai, a te buscar de todo o coração, eu oro Senhor sobre as enfermidades que vieram por causa desses sentimentos doentios, enfermidades como a depressão, enfermidades como a síndrome do pânico, que atingiram o físico e a alma, agora em nome do Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos em nome de Jesus, todas essas enfermidades, tumores, em nome de Jesus, enfermidades na mente que saiam em nome do Senhor Jesus Cristo, vícios que serão, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Nós não precisamos mais de vícios, nós não precisamos de amuletos, nós não precisamos mais de apoios enganosos. Nós recebemos Cristo Jesus, a rocha viva, que é suficiente para nós. O Filho veio para nos libertar e quando o Filho nos liberta verdadeiramente, nós somos livres. Santo é Teu nome, Senhor. Santo é teu nome Senhor Santo é teu nome Senhor Coloca a mão no teu coração Coloca a mão no teu coração Diz assim Senhor Jesus Senhor Jesus Me cura gente Eu quero me conhecer para me devolver a ti Senhor Jesus eu quero te conhecer todos os dias eu fundar meu relacionamento contigo eu renuncio o espírito da religião eu me desapego das práticas mortas e eu peço relacionamento vivo e real contigo Jesus, em teu nome, eu te agradeço, amém Senhor, santo és tu Senhor Jesus.